Oi, pessoas! Eu sou a Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. Hoje a gente vai falar sobre uma questão que tem começado a me perturbar um pouco, ou tenho que, tem me feito pensar um pouco sobre como a gente tem se construído, a quantidade de coisas importantes, de não coisas importantes, mas coisas positivas que a gente tem ouvido e se isso tem realmente feito bem a gente. Isso não cai na prova! Oi! Oh, yeah! Eu comecei a pensar que assim, a ideia geral do vídeo, eu preciso afirmar logo de cara, não é fazer uma generalização, dizer que todo mundo é, vai entender da mesma maneira ou precisa simplesmente se acomodar que a sua situação está ótima e não fazer nada para mudá-la, ou o contrário de entender que todo mundo, se fizer um grande esforço, vai ser vitorioso. Eu não acredito em nenhuma dessas duas situações, nem que a gente tem. É, que simplesmente se conformar, a gente realmente precisa construir as nossas carreiras, a gente precisa construir as nossas vidas, mas na, é, as coisas não dependem só da gente. E também não adianta a gente achar que só porque a gente se esforçou muito foi que a gente conseguiu alguma coisa. Tudo depende muito de condições, de situações, de tempo, de maturidade. Tem uma série de outras coisas que são envolvidas para que algo, é, para que consigamos atingir uma meta ou não. Eu não estou nem falando de sucesso, porque né sucesso na minha concepção é você realizar as coisas bem, não necessariamente você atingir o que todo mundo acha que você tem que atingir. Então assim, é, quando eu decidi fazer esse vídeo, eu decidi fazer porque a gente tem começado a perceber é, uma onda de positividade. E o problema não é a positividade, é a falta do registro do erro. Né? Eu já falei, já fiz alguns vídeos aqui falando sobre a importância do erro. Né? Certamente vou deixar linkado aqui esses outros vídeos, se você não assistiu e está chegando aqui pela primeira vez, se não cai na prova mas é, eu decidi fazer esse vídeo justamente para que a gente começasse a pensar um pouco ou pelo menos reforçar, se você já vem pensando sobre isso, a ideia de que muitas vezes a gente esquece de falar da, do erro, a gente esquece de falar da, que a gente teve mais tempo do que aquela pessoa, de que a gente tem muito mais experiência do que aquela pessoa para chegar onde chegamos, então a gente às vezes encontra com alguém por exemplo, muito comum encontrar com alguém que está na mesma série ou que está na mesma universidade, fazendo a mesma, a mesma graduação, e aí ver o colega é, atingindo coisas que você não está conseguindo atingir. E aí você começa a se sentir mal ou começa a achar que você não é bom o suficiente porque você está vendo pessoas que aparentemente são iguais a você. Só então, a gente tem que entender que essas pessoas não são iguais a você, mesmo elas estando num contexto muito similar ao seu, né? Eu sei, é bem óbvio, porém é muito difícil também a gente aceitar isso no nosso cotidiano, convenhamos. Né? Quando a gente termina a faculdade, há ah, dois anos depois, fulano já está com isso, está com aquilo, tá com aquilo, eu tô com o quê? A gente sempre se compara e sempre se questiona. E é necessário a gente ter um cuidado. Cada pessoa cresce num tempo diferente, ou não é nem só que cresce num tempo diferente, é que ela conquista coisas diferentes. Certamente as pessoas olham para você e veem conquistas que você tem e acreditam que elas não conseguiram. E talvez você nem observe essas coisas que você já tem você, então é necessário a gente também observar que os nossos tempos e as nossas metas são diferentes, a gente tem que observar as nossas, comparar com os outros serve apenas para que a gente é, use melhores, mecan... melhores metodologias ou que a gente evite outros erros, mas não para que a gente ache que aquelas pessoas são melhores ou piores do que a gente porque não alcançaram ainda o que a gente alcançou, às vezes elas não precisam alcançar o que a gente alcançou, às vezes elas não querem alcançar o que a gente alcançou e às vezes, o que elas alcançaram são, é o que é importante para elas e aquilo que você alcançou é o que é importante para você. Então, assim, a gente precisa parar um pouco de se comparar e eu sei que as redes, elas acabam intensificando isso e o fato da gente estar com essas pessoas e não ter um contato, ter um contato só superficial com essas pessoas, também faz a gente pensar isso. Porque quando a gente tem um contato superficial, a gente só vê aquela pessoa e vê o sucesso dela. A gente não vê todo o processo que ela passou e quais coisas ela abdicou, para chegar naquilo que ela chegou. Quanto sono ela deixou de ter, ou então, quanta família que ela deixou de se relacionar, né? Ou, ou, quantas pessoas ela deixou de se relacionar para conquistar aquilo. E às vezes você não ia querer perder isso que essa pessoa perdeu para ter aquilo que hoje ela tem. Então, a gente também precisa considerar tudo isso. O que essa pessoa perdeu? Será que valeu realmente a pena? Mas, para a gente perceber isso, a gente realmente tem que se aprofundar. E na maioria das vezes, a gente não faz isso. E aí a gente acaba se frustrando, achando que todo mundo consegue uma vida fácil, e só a nossa, é que é uma catástrofe. Né? Então, na verdade, era um vídeo mais de reflexão Foi um vídeo que hoje tem me, me Questionado muito, inclusive eu Fico me analisando e me comparando às vezes com o outro né? E aí, é, esse exercício É um exercício diário De você se manter equilibrado Nessa quantidade de informações que a gente recebe E eu quis compartilhar com vocês e saber de vocês Se vocês têm essa sensação Como é que vocês lidam com isso quando passam por esses momentos Se você tem uma história de você Percebeu isso e depois, de repente, notou Que o seu amigo também achava Que você estava num lugar ótimo, que você não conseguia enxergar, ele é quem enxergou isso por você. Então comentem aqui e vamos conversar sobre esse assunto. Beijo, pessoas, até semana que vem e tchau! Isso não cai na prova! Oh, yeah.